Fala guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo Galera, hoje eu estou aqui para mais uma exploração Estou em mais uma lenda nova Aqui nessa casa que foi me passado morava um senhor Ele morava sozinho nessa casa Ele chamava Sebastião E disse que um dos filhos dele veio fazer uma visita para ele E acabou encontrando ele morto aqui nessa casa Depois disso o local ficou abandonado E agora a gente vai fazer a exploração Vamos olhar por dentro, ver como que é porque a casa por fora parece ser sinistra Falaram pra mim que ela é assombrada Então vamos dar uma olhada Vamos sentir o clima dela lá por dentro Então deixa o like, se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Galera, olha aqui pra vocês terem uma ideia, cara Tem uma janelinha aqui Tem uns negócios aqui, cara Diz que ele morava sozinho nessa casa Isso já faz um bom tempo o que aconteceu, que ele acabou falecendo Cara, isso aqui parece um... Acho que é uma pia vou eu falar, parece uma banheirinha E galera, não vou mentir pra vocês não Tô me arrepiando Aqui nessa casa aqui hein? Não sei se eu tô com coragem De entrar aí dentro não, cara ó Cara, olha esse fogão aí Ainda está aberto, né? Caramba, cara. Nossa senhora. Licença. Licença, Sebastião. Caraca, mano. Quanta coisa, velho era o banheiro. Nossa, tão fedor de veneno aqui, galera. Vocês não têm noção. Cara, não dá para entrar aí, não. Tem medo de cobra. Aqui é o vaso, terapia, chuveiro ali. céu. Vamos negócio aqui, ó. Ó, aqui pelo jeito era o armário dele. Oi. Ok. Tá alguém aí? Ua! Cara, um morcego. Que susto, meu. Que medo essa casa aqui, galera Que medo, mano, tem sofá Nossa, velho, tem... Oi. Cara, senti alguma presença aqui, mano É você, Sebastião? Olha, parece roupa dele, cara Será que era dele? Olha esse forro A velho. Caraca, galera. Olha isso, mano. Isso é louco, velho. Cara. Se ele aparece atrás de mim, mano, tô todo arrepiado Acho que essas gavetas eu não vou conseguir abrir, velho. Parece que só tem lixo. umas cartas de negócio de jogo, cara. Galera de GT, chamada Thaís pra vir comigo, cara. Tô com medo de ficar aqui nessa casa, mano. pra entrar, meu. Ó, mais roupa aqui, cara. Um buraco aqui. Será que ele sentava aqui nessa, nessa poltrona aqui com essa almofada, velho? Cara, outra cama aqui, meu. O que, que tem aqui, mano? Cinta. Tem uma cinta ali. Tem vela ali. Parece que é as velas de batizado. Tem vir lá atrás. Lá não tem nada. Tem uns livros aqui, cara. Roupa. Uma camiseta. Será que era dele, cara? Olha essa cama, cara. Cara, uma cômoda preta, mano. Ó, rosário. Cara, pelo jeito essa casa aqui é muito antiga, galera. Muito antiga. Provavelmente ele paga aqui nesse local, mano. Cara, dinheiro, velho. Caramba, cara. Deixa eu tentar a seguração interna aqui. aqui, mano. Isso aqui eu acho que é na época do cruzeiro, cara. Oi, 10 mil cruzeiro, cara. 10 mil cruzeiro. Mais 10 mil cruzeiro. 10 mil cruzeiro. Só que deu 30 mil, cara. Isso aqui é mais 10 mil? Mais 10... De... 40 mil cruzeiro, velho. Caramba, cara, esse aqui é o que? 100 cruzeiro. Olha, aqui tem 40 mil cruzeiro Mais 100, mais esse aqui que eu não sei Que tá tudo destruído Talão de cheque Eu achei a fortuna, velho Do Sebastião Caramba, cara Cartão do banco aqui, galera Não vou nem mostrar ó, o nome, mas é cartão do banco Não sei era tudo dele, cara do céu Mais talão de cheque Mano, isso é muito, muito antigo Velho Mais talão de cheque Cara, o Banco do Brasil Cara, eu achei 40 mil cruzeiro Podia ser 40 mil reais achei cruzeiro galera faz muito tempo que isso tá aqui pelo jeito cara olha eu achei a fortuna do Sebastião o cara do céu vou ter tirar também cara aqui Seu... Eu tô com o Sebastião. Puxa, meu pé, velho. Tô vendo as coisas dele, cara. Mano, será que tem dinheiro aqui nessa casa? Duro que não vale nada esse dinheiro, né, velho? Cara Sebastião, eu não peguei nada. Vou voltar uma hora para se comunicar com você. Vem bater essa cama aqui, cara. Tem inchadão. Um bota. Galera, será que ele escondia dinheiro em algum lugar aqui também, cara? Porque aquele dinheiro tava ali na gaveta. 40 mil cruzeiro. Quanto será que valia hoje? Será que era 40 mil reais? Cara do céu. a cozinha dele aí, cara. Ó o morcego, o Vamos fechar isso aqui. Galera, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Vou chamar a Thaís pra gente estar vindo de noite fazer a investigação. E é isso aí. Já tá escurecendo. Vou partir daqui, cara, porque essa casa aqui tá me dando medo pra porra, cara. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!